para você bem-vindo no blog abozukuri.blogspot.com.br e também no nosso canal do YouTube estamos chegando na área para mais um para jogo para Boruta Dortmund e Leipzig jogo da penúltima rodada do primeiro turno da temporada 2019/2020 da Bundesliga uma observação a fazer primeiro se inscreve no canal ativa o sininho para receber as notificações Deixe seu comentário aí, sugestões, do que vocês querem que eu fale, sobre projeções de mercado de transferência, qual, qual é a sua opinião de vocês aí sobre quais jogadores deveriam estar no Borussia Dortmund, talvez vocês podem colocar aí no campo dos comentários. Outra coisa, sobre as imagens, tudo do que aconteceu além de Scamp, também no encontro que nós tivemos uh, entre o Borussia Dortmund e o Borussia Dortmund o Brasil, que nós tivemos o que tal tá despeto, aguardem que ainda essa semana... Nós vamos ter uh, um vídeo para mostrar tudo, tudo o que aconteceu, em tudo aquilo que houve lá no, em São Paulo, na capital paulista, que foi espetacular. E mais, nessa semana, acho que ou quinta ou sexta ou sábado, vai chegar aí uma, um, um unboxing sensacional, que eu vou registrar para vocês acompanharem aqui no canal, fiquem ligados aí. Que essa semana vai ter vídeo para caramba, além do pós-jogo de, de amanhã E também do pré e pós-jogo da partida contra a equipe do Hoffenheim Que vai acontecer no próximo sábado Então fique ligado que aqui no canal você vai ter tudo, absolutamente tudo Muito conteúdo para vocês ficarem ligados aí no canal nesta semana, beleza? Então se inscreva e ativa o sininho, hein? Bom, é o seguinte... Bom, nós vamos ter aí nessa penúltima rodada desse primeiro turno, o um confronto muito importante para o campeonato. Porque, de um lado, você tem um Borussia Dortmund que vem de uma goleada espetacular sobre o mais 05 por 4 a 0. Um jogo com um time que jogou muito bem, com muita velocidade, com muita qualidade técnica que colocou uma questão muito uh, sem só se é que podemos dizer assim, uh, na, na qualidade do jogo, na forma como se construiu o nível de jogadas, a forma como se, se fez tanto com esse 3-6-1, quando trabalha-se muito isso. Né? Isso é uma coisa que eu, até o Júlio César, né, que é o ídolo do Borussia Dortmund, ele, ele fez uma observação que eu achei muito interessante. Quando o time está em bloco, né, quando vai liberar os alas, Fica ali um 3-6-1, quando se joga com três zagueiros. Faz com que tenha maior liberdade de fluxo do time pelos lados do campo, e que tenha uma liberdade maior, tanto com o Nico Schultz, que, como foi nesse jogo, como o Hakimi no outro lado. Isso fez com que o time jogasse muito mais solto, com o Sancho, com o Royce, o Thoreau de Hazard, também fazer a movimentação de um lado para o outro. Isso fez uma diferença relativamente grande para o jogo acabou sendo um negócio bem interessante e acredito que no sábado uh, foi muito bom e, e amanhã, uh, nessa terça-feira, pode ser também um outro fator importante para o, o, o jogo dessa, dessa, dessa terça-feira no Signal e do que nessa penúltima rodada do primeiro turno. Bom, vamos então aí para as informações do jogo, para vocês ligados aí no Brasil, depois eu vou fazer um vídeo ainda... Sobre o sorteio da Liga dos Campeões. Em que o Borussia Dortmund vai pegar a equipe do Paris Saint-Germain. Primeiro jogo do Seguidado do Napaque. E o segundo jogo lá no Parque dos Príncipes. Primeiro jogo na história entre os dois. Nessa atual nome de Liga dos Campeões da Europa. O negócio vai ser sensacional também. Né? Bom, enfim. Uh, vamos lá então. São seis jogos aí na história. Entre o Borussia Dortmund e o Leipzig. Lembrando que o Leipzig... É, chegou na primeira divisão agora, né, na, no meio dessa década né, E tem sido uma grande sensação É um time que é, vem subindo muito com poderio uh, da, da Red Bull né, e Que cada vez mais tem que se ser colocado aí numa questão E é o atual líder agora da Bundesliga Já que no final de semana o Borussia Mönchengladbach perdeu para o Wolfsburg por 2x1 como o Leipzig venceu o Fortunador Saldoro por, por, por, por, por 3 a 0 o, o, o Leipzig agora, os touros, assumiram aí a, a liderança do campeonato. E o Dortmund está em terceiro lugar, só que a diferença está muito pouca, dois pontos. Pode ser que até a, ou assuma a vencer a liderança, ou fica perto ali a, do, do Leipzig, dependendo aí da conta da classificação no campeonato. Então um jogo importante, um duelo bem direto aí entre os dois do campeonato. São seis jogos então na história entre os dois. Com três vitórias, o Borussia Dortmund, um empate, duas vitórias da equipe do Leipzig. A arbitragem será de Hamburgo, hein? Topias Stiller. Ele será auxiliado por Matias Janenbeck e Christian Giltemann. O quarto árbitro será o Hard Omens. E o assistente de vídeo, né, o VAR, será do Tobias Vels. Os ah, jogos que ele apitou entre essas duas é, equipes, ele apitou a vitória do Leipzig por 3 a 0, fora de casa, contra o Werner Bremen, ah, mas ele não apitou nenhum jogo nessa atual temporada da Bundesliga do Borussia Dortmund. Será o primeiro que ele, apitou, ah, que, que ele vai apitar, né, perdão. Do, do Borussia Dortmund nessa atual temporada. O Borussia tem ações prévias. Vamos lá, garotinho. O Borussia Dortmund deve vir a campo com o Burk, Akanji, Rúmeus, Zagadou, Hakimi, Weigl, Julian Brandt. Uh, que tem jogado muito bem ali na questão de segundo volante, né? Tem jogado muita bola aí, o, o Julian Brandt. Impressionante. como na posição que ele costuma, como ele jogava no Leverkusen, cresceu de maneira absurdamente. Aí tem o um Guerreiro, ou o Nico Chus, vamos ver como é que vai ser a ideia aí de estrear, que vai repetir a escalação ou não, né? Uh, e o Royce, o Toggy e o Sancho o, o Banco de tem o Urechegl, o Balerdi, que já jogou aí uh, dois jogos aí na... Time, ah, os três jogos, né, a equipe profissional uh, foram dois deles na Mundesiga, o Molley, o Pitzek o Nico Schultz, o Molar o Sintahudi, o Marigotti e o Paco Alcácer estão fora o Delaney o, com aquele problema do, do ligamento, né o Ritz o Rachel, o ele teve um problema, parece que na, na coluna, algo que parece aqui. o no berisco do, do joelho, mas aí é bom aí depois a gente confirmar essa questão aí. O Rachel, que tem sido muito destaque na Young League, pelo time sub-19 do Borussia Dortmund. O Schmelzer, que se recupera aí da, da lesão muscular, mas que já está fazendo a transição para voltar aos treinos. O Merral e o Bipsel, que teve uma lesão. Parece que tinha sido a base, mas parece que pode ter sido também uma torção de tornozelo no acidente que ele sofreu na casa dele na, no domingo retrasado depois do jogo contra a Fortuna. Isso é aquilo pelo que eu apurei, pelo que eu conversei com algumas pessoas aí. Então, é, parece que foi mais ou menos isso que aconteceu. Uh, mas está se recuperando muito bem, graças a Deus. O Weigl está pendurado com quatro cartões amarelos. O Leipzig deve vir a campo com o Mukele, Kosterman. O Pamecano, bom zagueiro esse garoto hein? jovem, hein? muito bom jogador. pela sua segunda temporada consecutiva, num alto nível técnico absurdo, absurdo. Impressionante o que joga o Mabekkan. Rastenberger, o Demi, o Limer, o Stabister, o Postberger, o Werner e o Poulsen. O Banco de reservas do Leipzig tem um Mongo, Ampadu, Sarak, Adheims, Raidara, Inskasker, o Eikoku, o Wolf. Não é aquele Wolf, tá? É outro. Não é aquele que está no Hertha. Esse aí é o outro. O Lukeman. O Matheus Cunha, o brasileiro. E o Patrick Chinique, que vem emprestado pela Roma. O Leipzig não deverá ter o Bistrup, que não foi relacionado. O campbell o que está tendo um problema, foi operado no joelho. O Conatê, que está voltando ainda aos treinamentos. O Luan Cândido, que não foi relacionado. O, que é o jogador que veio do Palmeiras. Que eu acho que vai demorar um pouquinho para ele ter o espaçozinho dele, né? ele que tem tido aí bom, uma adaptação ainda para fazer dentro da Alemanha, Orbán Urban, uh, que está com a, o, a operação no joelho, e o Tio aí também não foi relacionado. Três próximos jogos, amanhã o Dortmund vai pegar o Leipzig, depois, no, na sexta-feira, vai... vai Jogar contra o Hoffenheim. Lembrando que Dotwe Live seguirá a transmissão do Fox Sports 2, com a narração do Marco de Vargas e os comentários do Paulo Lima e da Nadine Bassos. O... Aí na sexta-feira, o Dotwe vai até Sineheim. para enfrentar o Hoppe E nós vamos ter também o. Aí o Gabata vai ter uma pausa e vai voltar no, no, no meio de janeiro, né? na metade de janeiro. E a primeira rodada do segundo turno será que o Dortmund vai pegar o Augsburg. Lá em Augsburg, no dia 18 de janeiro, às 10h30 da manhã. O Jau Leipzig vai, receber, vai enfrentar o Dortmund agora, aí na, amanhã. Depois, do sábado, vai enfrentar, vai receber o Augsburg, às 10h30 da manhã. E lá no, no início do segundo turno, também no dia 18 de janeiro, até às 1h30 da tarde... Contra o Lyon Berlim. São, como a gente falou aqui, seis jogos. No um confronto dos dois. Três vitórias do Borussia Dortmund. Dois, duas vitórias do Leipzig. Um empate e nove gols marcados pelo Borussia Dortmund contra o Leipzig. E seis gols marcados do Leipzig contra o Borussia Dortmund. Os dois últimos encontros que as duas equipes tiveram. No dia 26 de agosto desse ano. Ah, desse ano não. Do ano passado. O Dótamo venceu por 4 a 1, o um Leipzig no Signal e na Parque, na primeira rodada. E depois da última rodada, o Dótamo, o no dia 1 de a 19 de janeiro de... desse ano, uh... no retorno, venceu em Leipzig por 1 a 0 o gol do Witzel, aquele chutaço de fora da área, que foi um golaço espetacular. Muito bem. O Dortmund é o terceiro colocado, tem 29 pontos, 15 jogos, com 8 vitórias, 5 empates, 2 derrotas, 37 gols marcados, 19 gols sofridos, uma média de 2,47 por jogo. O que é um dos que mais tem jogado pelo Borussia Dortmund, né? 15 jogos entre os titulares. O Royce tem 9 gols marcados. Mas junto com ele o Sancho, né, também tem nove gols marcados, com o um gol que ele marcou tanto o Royce quanto o Sancho fizeram no final de semana, o, o Rúmeros teve cinco cartões amarelos, levando que ele, quando ele completar a nova leva de cinco cartões, aí ele vai, aí pode ficar suspenso de novo, certo? Só para, achar, para explicar para vocês, a cada cinco cartões amarelos, amarelos se cumpre a suspensão, Certo? Jogador com mais minutos, o Akanji, com 1.086 minutos. Jogador com de mais jogos, como titular, Michael Reis com 14. E o reserva utilizado, o Julian Brandt, que agora pode dizer que acabou sendo titular, muito em função do que aconteceu aí com, com o nosso queridíssimo e simpático, o Mundellani, né? E isso fez com que o Brand acabou sendo titular E acabou sendo um puto acerto aí Do Lucian Fabian o Leipzig É o líder do campeonato né Com 33 pontos Ou seja, se o Eduardo for vencer Pode chegar a 32 Pode ficar um ponto atrás aí Do Leipzig ah, Estão 10 vitórias do Leipzig No campeonato Com 3 empates e 2 derrotas 42 gols marcados 16 gols sofridos Médio de gols 2.80 O Werner com 15 jogos até agora do campeonato com 16 gols marcados. Uh, o Leinmer tem 5 cartões maneira Se ele levar o próximo 5 cartões, ele pode ser suspenso. Os jogadores com mais minutos é o Gulasse com 1.260 minutos. O Timo Werner com 15 jogos também como titular. E o reserva mais utilizado é o brasileiro Matheus Cunha, com sete jogos até agora no campeonato. Certo? É isso então, molecada. Amanhã estaremos de volta aí para trazer para vocês tudo do Adanás do jogo, o que você espera. E fique ligado no Fox Sports 2, a partir das quarta e da tarde, com a narração do Marco de Vargas e os comentários do Paulo Lima e da Nadine. Abraços! Um abraço para vocês e até mais!